como eu só é, tive como... um caderno, eu só tive um caderno durante o período todo. Né? Porque, porra, eu, eu achava que. só. É, e, e porra, parece brincadeira. A minha mãe, uma mulher, comentou, porra, me, ele me dava uma economia nos materiais Do caralho, escolares. Porra. Porque eu só tinha um caderno, eu fiz o um caderno todo, porra, o, o Aí depois eu comprei um outro caderno pra fazer o um científico. Aí, pô, eu, eu, eu, eu queria ser jogador de futebol, Brasil. Eu jogava muito bem futebol. Você jogava onde lá no Rio? Eu jogava no Piraquê jogava no meu colégio Padre Antônio Vieira. Aí eu fui jogar no Fluminense, ah. um, um tempinho, mas minha mãe não deixou você jogar no futebol. Por que que não deixava? Era que Antigamente era, era, era coisa de vagabundo. Mas era né? coisa de maloqueiro, é. é. Eu época é. é. que tinha preconceito, cara. Como assim? Eu futebol, é. pô, hoje em dia meu irmão, pô, hoje em futebol é um luxo, né, cara? vai ser jogar futebol. Você falou que jogava bem pra caralho, né? Eu jogava né? bem, então, eu, eu então, era um craque. Eu outra oportunidade, eu, eu, né? Composição, papai. Eu, eu jogava no meio de campo, meio-uca, meio-cão, distribuindo. Meio de campo e jogava em qualquer posição, mas a posição que eu gostava mesmo era meio de campo. Corria muito, pai e tal, e teve um jogo clássico, uma vez contra o Santinato, que eu quebrei minha perna com 16 anos de motocicleta. Quebrei minha perna, nossa, eu véio. tinha uma moto e tal. Um rolo, 16 anos. Tomou... tomou um rolo, 16 da... anos ele já andava de moto. Fugindo da polícia, <risos> polícia porque a gente não tinha habilitação. <risos> é A gente não tinha habilitação, né, Brother? pai e tal, e a polícia atrás da gente. E você tomou um rolo. E eu, porra, fugindo da polícia sem farol na Vira Sota, nossa, ali, que é a rua da véio. praia. Aí veio um táxi, meu irmão, Acertou. me jogou, quebrei a tibia e o peronho. Pô, ainda ali. bem que você só quebrou a perna, porque você ter ido pro saco, né? É, meu irmão, porra. Que é bom, mano, André. Aí eu quebrei a perna, <risos> aí depois pra voltar, aí todo mundo ficava naquela, será que o cara vai voltar é, a jogar? Ah, vai jogar, é verdade. o cara vai voltar a jogar, babá, aí eu me preparei, babá, e aí fui jogar, primeiro jogo que eu fui jogar foi pai do Torre Vieira contra o Santos Edassi. 3 a 3 Três gols do Sérgio Márcio. Caralho. <risos> Já cheguei chegando, meu irmão. O nome do goleiro do Santinato era o Reia. Reia era um grande goleiro. Fiz três gols dele. Você ficou Fiz... quanto tempo com gesso, com porra? Porra, fiquei seis meses em então, gesso. Então, cara. Repetiu o um ano por causa dessa porra aí. Repetiu o um ano por causa do gesso. Ela era pra parar e não é. parou. Repetiu o ano aí, Mesmo porra, colando meu. no gênero, você não passou. Porra, repetiu o ano aí, pá. E aí é horrível quando repete o ano, né, bicho? É. Porque, porra, o colégio para a feira tinha aquela tradição, aquele rindo e tal. Aí quando você vai no primeiro dia de aula, né, meu irmão? Aí tu tá na fila e os teus amigos estão tudo na outra fila, né? É, é. Aí os caras, vai, burro! É foda, cara. É aí eu, é porra, foda. meu irmão. Porra, vai, burro! Só que, um que me chamou de, só que um que me chamou de burro, no outro ano ele repetiu. <risos> Aí quando ele, Encontrou na, você. quando ele chegou na minha frente, ele falou, fala burro, voltou, né? <risos> Veio encontrar o outro burro, né?